Então, para começar, você vai precisar de baú, funil, qualquer bloco, comparador, redstone, repetidor, tocha e graveto. E, e qualquer, na verdade não precisa ser graveto, pode ser qualquer, qualquer bloco que você não vai, não vai ser um dos que você vai separar. Primeiro eu coloque os baús, assim, no chão. Eu vou pôr cinco só pra mostrar melhor como que funciona. E você pode pôr quantos você quiser. Não precisa ser igual eu tô fazendo. Pode ser um, pode ser três, pode ser quinhentos mil, não interessa. Você é que escolhe. Aí depois que você, pôs, você põe você põe nos funis e aí você precisa pôr outro mais duas fileiras de funis em cima dessas. Uma vai ser Assim Desse jeito E a outra Assim Ah, se vocês tiverem ouvido uma, uma música É porque tá, tá tendo Alguma coisa aqui no vizinho Então só por causa então, tá, tá com música aqui no vizinho Mas é por causa disso E aí, depois você pôs, aí tem que você põe, você pode pôr um, um funil ali a mais. Aí você já pode quebrar esses blocos que estão aqui, não precisa ficar com eles. E você vai pôr blocos nessa daqui de baixo. tem que ser três. Assim. Aqui. Ah. E aí, você tem que pôr uns blocos aqui embaixo. Ah. Tchau. Eu não, tenho... não gosto muito. Não sei por Aí você põe. Ah. Repetidor aqui embaixo, huh? e aí põe huh? o bloco aqui em cima, aqui atrás. Huh? E aí você tem que pôr huh? três fileiras aqui assim de redstone e, e duas aqui em cima. E aí essa ah? última aqui que tá com Impressada no feliz. Você põe comparador. Ah? E aí, por último, você põe a tocha aqui. Sim. E aí tá pronto. Só precisa pegar e escolher os outros que você vai pôr. E aí depois pega os outros que você Aham. tinha escolhido aqui e aí põe então, assim e vocês estão vendo que eu tenho cinco funis e quatro itens por quê? porque o último funil eu vou usar como lixo porque se eu colocar um bloco diferente do que eu tinha colocado ali como Sei lá. não, pois um ó um mais isso daqui pode ser quando você quiser. ele vai passar por tudo. E depois eu vou pra, pra cá. Bom, na verdade viria porque eu tenho que tirar isso daqui. Eu não pode ficar com isso daqui aqui. E aí eu... Pera aí. Agora eu... Perdi muito, pera aí. Eu vou deixar tudo aqui. Todos os uh -huh. itens aqui Será que fica aqui? Não, não Não, não Aí, é, aqui também Tá, uh -huh. tá vamos pegar outro Vamos pegar aqui esse Esse Põe mesmo, e aí, hum? ele não vai vir pra cá, porque eu quebrei o último aqui. Uh -huh. aí, deixa, eu deixa eu pôr mais. Uh -huh. Por aqui assim. E aí, eu vou pôr uh -huh. outro aqui, porque aí vai. Uh -huh. Aí, estão todos aqui. E aí, tá aí, ó. Uh -huh. O... o item então você pode fazer tipo um lixo um aqui assim lixo de criado é bem um lixo, mas assim, é isso, obrigada por assistir. Se inscrevam e ativem o sininho e ativem o seu like. Obrigada, tchau!